Você conhece um mágico de Oz? A não ser que você tenha vivido em uma caverna por diversos anos, é claro que você conhece. Mas você conhece o filme de 2013, Oz o Mágico e Poderoso. Dirigido por Sam Raimi e protagonizado por DJ James Franco, Oz o Mágico e Poderoso tem a premissa de nos contar a história de como Oscar, mais conhecido como Oz, chegou no mundo de Oz com uma tempestade, e em um balão, assim como Dorothy e Totó, Oz é levado ao mundo de Oz, onde conhece uma bruxa, que leva ele ao Palácio das Esmeraldas, na Cidade das Esmeraldas, pois uma profecia dizia que um poderoso mágico desceria dos céus para salvar o povo de Oz da terrível bruxa malvada. E assim o filme vai se desenrolar, mas a mágica não está nas feitiçarias das bruxas ou nas criaturas fantasiosas, mas sim, no próprio Oz, que é um verdadeiro mágico aqui, mas não um mágico como o garoto da cicatriz de raio ou o Mr. M da TV. Sua mágica são truques, porém são mais do que farsas. A dualidade entre o mundo real e o mundo de Oz é o que diferencia mágica de truques, que aqui nos mostra serem a mesma coisa. Pois o truque para alguns é magia para outros. Para vocês que conhecem o Sam Raimi já sabe que ele leva os detalhes em seus filmes muito a sério, pois tudo o que acontece na pequena cena no mundo real é refletido no mundo de Oz, mas vamos por partes. Vamos seguir a ordem, logo no começo somos apresentados ao ajudante do Oz, o Frank, que é o um mais próximo de um amigo para ele, mas mesmo assim, ele prefere tratá-lo como seu capacho. Frank é interpretado pelo ator Zach Bref. Seguindo, somos apresentados a uma garota de cadeira de rodas que estava assistindo a uma apresentação do Oz, e ao ver sua mágica, ela pede para que ele faça ela andar, mas como tudo não passava de truques, ele escapa do palco enquanto a plateia o vaia. Esta garota é interpretada pela de Joey King, a mesma do Barraca do Beijo. E por fim somos apresentados a uma mulher chamada Annie Gayle, que aparentemente é uma mulher que Oz realmente ama, já que ele dá em cima de qualquer mulher com uma caixinha de música e com umas histórias loucas. Mas segundo o próprio Oz, ela não precisa disso, ela é diferente. E ela também aparenta gostar mesmo dele, mas eles têm o que parece ser uma relação um tanto quanto complicada. N é interpretada pela atriz Michelle Williams. Também temos cenas curiosas do Oz usando um vidrinho de cola para colar uma fotinha que havia caído de uma de suas máquinas que era um projetor, para fazer uma espécie de animação. E também aparece ele fazendo umas explosões de efeitos especiais para impressionar em seu show. Durante o furacão que o leva ao mundo de Oz, ele passa por turbulências e reza para que se ele saísse vivo ele iria mudar, ser diferente e bom com as pessoas. Guardem isso, é importante mais pra frente. Bom, após ele chegar ao mundo de Oz e encontrar a bruxa, ele também salva um macaco com asas, que faz um juramento de ser o servo ajudante dele até o fim da própria vida, como forma de agradecimento. Ele se chama Finlay e também é interpretado pelo ator Zac Breath, assim como o primeiro ajudante do Oz, e isso já ajuda a reforçar esse reflexo dos dois mundos na vida dele, mas até que nada demais realmente acontece. Após as irmãs bruxas pedirem para que os mate a bruxa malvada, ele vai acompanhado de Finlay até a bruxa, mas acabam parando em um vilarejo de porcelana que havia sido destruído, e só encontram uma garotinha de porcelana, mas como a vila foi atacada, ela estava com as pernas quebradas, e graças à mágica na garrafa, que na verdade era só a cola que ele usou para consertar o seu projetor. Ele cola as pernas e faz ela andar novamente E agora chegamos a uma parte bem importante Pois essa bonequinha é interpretada pela de Joey King E como no mundo real Por ser só um charlatão com truques Ele não conseguiria fazer com que a garotinha da cadeira de rodas pudesse andar Mas já aqui ele consegue fazer a bonequinha andar Porque aqui ele é mais do que um ilusionista Após ajudar a bonequinha, ele pede para que ela vá até o reino das esmeraldas, pois lá ela ficará segura. Ela quer ir com eles, mas ele não permite, por ser muito perigoso. E aqui já vemos que ele deixou de ser um canastrão egoísta, pois já está pensando em outras pessoas que não são ele, pois ele só aceitou matar a bruxa. Pois a outra bruxa, Evanora, disse que ele só teria as riquezas do palácio das esmeraldas se matasse ela, e por isso ele estava nessa missão, o que é bem egoísta. Mas alguém que só pensa em si, não perderia tempo insistindo para que outra pessoa fosse para algum lugar seguro. E aqui já vemos que. Que ele está realmente mudando Mas não teve outra A bonequinha insistiu e brigou Até que o Oz aceitou que ela fosse junto mas chegando lá, eles encontram Glinda, que para quem já conhece o filme original de 39, sabe que ela é a verdadeira bruxa boa, e é nos revelado que Evanora só estava enganando Oz para que ele a matasse, e como Teodora, a outra bruxa que não era realmente malvada descobriu tudo, inclusive que sua irmã Evanora era a verdadeira bruxa, e que Oz as traiu, ela ficou muito magoada e pediu para que a irmã tirasse seus sentimentos, assim ela faz, e torna Teodora, em uma espécie de duende verde. Ela é verde, voa, dispara bolas explosivas, sabemos que o San já tem experiência com esse tipo de vilão. Bom, ela se torna na verdade a bruxa malvada que já conhecemos do filme original. Voltando ao Oz, que está com a Glinda é interpretada pela atriz Michelle Williams, assim como a Annie, o que deixa o Oz todo apaixonadinho. Lá Teodora aparece e ameaça geralzão, não vou dar detalhes dos acontecimentos porque quero que vocês assistam. Oz usa seus truques de mágica, com fogos de artifícios, explosões de cinema e projetores, coisas parecidas com o que ele fazia no mundo real em seus shows. Ele ataca, não diretamente, e assusta as bruxas malvadas que fogem, após vencerem as bruxas. Oz e seus companheiros se reúnem e temos uma bela cena em que Oz, desta vez verbalmente, oferece a Finlay, a sua verdadeira amizade, que já vimos que vinha sendo construída ao decorrer do filme, de uma forma bem bonita. E para Glinda, ele oferece a ela o seu amor, tornando os dois assim, um casal, algo que ele nunca conseguiu exatamente com N. E o que isso nos mostra, vocês me perguntam. Oz se tornou uma pessoa boa, como prometeu no começo, e nesse mundo, teve a redenção pelos seus erros no mundo real, seus erros com N são redimidos com Glinda, sua versão desse mundo, seus erros com seu companheiro e único amigo Frank, são redimidos com Finlay, sua versão desse mundo, e até mesmo com a garotinha da cadeira de rodas, na qual ele não pode ajudar, por não se passar de um ilusionista, já que em Oz, com algo tão simples como cola, ele fez a sua magia, e fez com que ela voltasse a andar. E se notarmos algo, o projetor do começo do filme, foi a ideia original para o que seria o grande Oz. no final do filme, com simples truques de ilusionismos, ele enganou as bruxas, usando sua verdadeira magia. Magic. E com isso eu percebo algo, no mundo real, o um mágico não passa de um simples ilusionista, já em um mundo onde a magia realmente existe, um ilusionista é um verdadeiro mágico, um mágico grande, e poderoso.